Olá e sejam bem-vindos ao RCX Drone! Ora, este vídeo hoje vai ser muito especial para mim, eu no final do vídeo vou explicar porquê. Mas vamos aqui em relação ao vídeo de hoje, que é um pequeno unboxing de um VTX. Por isso já sabem, se no final do vídeo gostarem, demonstrem, compartilhem assim com os vossos amigos as fatias que é para dar para toda a gente. E se não for subscrito, é simples, é só subscrever e assim ajudas o canal a crescer. está destacam grandes promoções. Não perca os descontos. Link na descrição. Em termos de unboxing. Não é muito famoso. É simplesmente uma caixinha. Onde tem aqui dentro. O nosso VTX. Aqui dentro ainda atrás A antena. E o prolongamento da antena. E o manual. Começando por manual é em inglês. Muito pequeno e básico. Ora temos aqui então o nosso VTX da Yashini, um TX805 onde é muito pequeno, à primeira abordagem conseguimos ver o acabamento dele que está bastante razoável soldas impecáveis, não há aqui soldas estranhas, bem feitas como a Yashini ultimamente também tem mostrado que tem alguma qualidade Onde aqui tem o botão para mudarmos a nossa frequência. Uma desvantagem que eu acho aqui neste transmissor de vídeo é ter aqui os ledzinhos em vez de ter um ecrã a mostrar qual era a frequência e a potência em que está. Isto é um transmissor que consegue potências de 25, 200, 600 e 800 mW onde é alimentado entre 7 a 24V e depois não tem aqui uma saída para a câmara de 5V se quisermos alimentar a nossa câmara através do VTX conseguimos fazer isso porque ela alimenta 5V daqui uma coisa engraçada que eu achei é o sistema de encaixe das antenas onde temos aqui a antena onde tem um encaixe rápido está montado ou se queremos trocar pelo extensor da antena também é fácil é só chegar aqui encaixou Onde isto pesa cerca de 8 gramas e com a antena deve pesar ah, cerca de 10 gramas e com o extensor pesa 12 gramas, por aqui a zeros, em comprimento mede 37,5 Sensivelmente mais um bocadinho, em largura 22,25 ou 24,25 22mm, em espessura 8mm. Ora, isto já tem destino para ir. Vou instalar este VTX no meu drone aqui da série que eu quero fazer de aqui o de 7", temos aqui o drone de 7", polegadas. onde eu vou colocar depois este VTX aqui no drone. Entretanto vou ter que encontrar uma estação destas mais pequena, para não estar aqui tanto fio esticado. Depois irei encontrar aqui a posição certa para o colocar, isto vai ficar aqui assim alguns atrás. Depois coloco-lhe aqui uma antena e temos aqui um dosso drone de exploração quase montado. Tenho mais peças já aí em espera para fazer vídeo que vêm aqui para este drone. Como por exemplo a controladora, como por exemplo a câmera. Já estão cá e chegaram. São umas coisas engraçadas para aqui colocar neste drone de 7 polegadas. ora Quero aqui no final do vídeo falar um pouco com vocês sobre a minha ausência nestes últimos meses aqui no canal. Mas agora tenho que começar outra vez a postar vídeos porque já estou aqui a compor as coisas no sítio novo onde estou a morar. Também para avisar que este vídeo está a ser patrocinado pela Banggood. Foi a Banggood que me enviou aqui o produto e por isso eu estou a achar que este para mim é um vídeo histórico aqui no canal. Porque é a primeira vez que eu estou a ser patrocinado para poder falar sobre um produto. Vou tentar ser o mais imparcial possível. Não quero criar influências do produto por me ter sido dado. Quero sim é fazer uma análise mais rigorosa e mostrar o que eu acho sobre o produto. Por isso, isto só foi um pequeno unboxing aqui do VTX. Vou fazer mais uns vídeos a mostrar a potência que ele consegue chegar, qual é a recepção de imagem, a distância que eu consigo ir com este menino, com este VTX. E despeço-me com um carinho e amizade e até já! Music